Aqui, ah. a orla aqui era um. Isso aqui não tinha, né? Isso aí veio para a orla depois que o Busa participou, o Mirinho Braga veio, ele que veio a essa orla. Então, tchum. aqui era um. É uma, tri... um tri... uma trilha, é uma embaixo até em cima. Aí depois que o Mirinho fez, calçou tudo e. O ônibus começou a passar por aí. aí você morava nos ossos? Eu morava nos ossos. E vinha a pé por aqui pela vinha trilha? Vinha pé, eu moro de Maitá, ali, que era, tinha a trilha, que era falado, que o pessoal falava que tinha. É mal assombrado, né? Ah, é? É. Porque tinha muita. O pessoal, quando vinha lá de Bahia Formosa, da Rasa, do. Aí trazia as pessoas no, na, na, na paviola, né? Paviola é um. sabe o que é, né? Céia. Duas pessoas da frente, duas pessoas atrás, e botava de fruta ali e traziam. Chegava no tarde aí jogava aí, as paviolas para baixo e a, a barreira, não tinha casa ali, aí jogava, era tudo pedra ali, aí jogava para baixo e. Pegava nas alças do caixão e levava para a igreja, lá para o morro, morro da igreja, o cemitério. Né? E aí ficava as pessoas. Era escuro, não tinha luz. E as pessoas, tinha pessoas que tinham coragem, mas tem outros que eram medrosos. Né? Qualquer coisinha achava que era assombração. Né? Eu, particularmente, eu nunca vi. Bração, já vi Bração, já viu ali, a Assombração. Já vi a Assombração? Já vi. Aonde? Lá nos ossos, perto da minha casa, ali na, na Praça dos Ossos. Já vi a Assombração. Como é que era a Assombração? Um, perto da pela minha casa, na da minha casa, era um cachorro. A gente da era meia-noite, viemos da. da, da da rede, né? Pescando na, na, na ardentia, ardentia quando a água começa a fazer faxina, aí faz uma argentina e aí deu, de longe você vê o peixe, aquela faxina de peixe. E a distância daqui, ela pro Cabo, você já vê a a faxina do peixe. Quando é ver. Aí, aí você vê em cima, aí, quando o lugar que dá para cercar você cerca. E quando não dá, a gente fica batendo na canoa para eles, fora dele, para jogar para o lanço, para a gente cercar. Aí com isso aí, a, às vezes a água faz o tá, tarpa na faxina, aí batia nas pedras ali e acendia, né? As pessoas se assustavam e achavam que era assombração. <risos> Não era, era a gente que batia na pedra e acendia Como é que, era que acender? Dava um brilho. Ficava brilhando. acende, ficava brilhando. E até a areia quando a água tá coisa, até a areia, quando a água tá vendo, ela brilha, chegando no escuro, ela ela sente. Né? Quando tinha um escuro, não tinha luz. Aí qualquer coisa. Faz... Aí faz aquela faxina, aquele facho, né? Olha Parece... Muita gente. Ficava assustado. Mas aí tu viu o cachorro, tinha faxina e como é que foi? Olha, eu vi o cachorro, era eu e mais outro rapaz. E, e eram, eram seis pessoas. Só eu que vi. Ninguém viu. E o cachorro passou no meu pé, assim, deu um maior eu vi. E eu não vi a cabeça do cachorro, Eu vi o corpo. Eu não vi a cabeça. Aí eu dei um pulo, fiquei lá na rua, na estrada, de onde eu tava, mas me aprendei, que, que foi, que foi? O cachorro, o cachorro aí sem cabeça. Aí. Brincaram contigo ou acreditaram? Não, acreditaram. Aí vieram, entraram comigo no, no, no, na minha casa, na minha casa. Aí chamaram minha mãe, minha mãe veio, abriu a porta, aí entrei, ah, isso se assustou aí. Um negócio aí, e tinha outro garoto comigo, né, dormia lá em casa. Ele não viu, mas ele viu, o subi. E outra vez, eu e um, eu, era, eu tinha uns 14 anos, De 13 a 14 anos nessa parte, aqui dava muito paraty, né, lá nos ossos, naquela ponta lá, na ponta da matadeira. Aí eu e o, um rapaz chamado, um senhor chamado, do Nai, já morreu. Vamos tá pegar a paletinha de Eu fui assista e ele deu tava... vamos pegar a e Vamos. Aí fui vamos aí eu tive uma nazeite, tivemos uma na tive estivemos agora com a Mijosa, azeite, ali na, na ponta. Pegamos que um caio de nascer. Aí voltamos eles vão vamos, vamos morder a igreja agora, vamos. Aí chegamos embora da igreja, não tinha que o yardruga, era pedra ali. Não tinha as poças né? A marechinha ficava cheia. Aí dava muito para ti ali. Quando nós descemos ali da. subimos, quando nós subimos, ali não tinha degrau, era, era pedra. Aí quando nós subimos, eu escutei barulho. Ali onde é o colégio Oliveira Virabota, ali tinha um pé de Estrela do Norte, ali. E aí o barulho de vento, né? Eu disse, disse Dunaí, olha que temporal vem aí. Aí tá calmarinho calmaria não tinha vento nenhum. Olha o temporal de vento vem aí. aí vento aonde, rapaz? Tá ficando maluco? Pô? Aí rapaz, não tá escutando não? Olha o barulho do vento lá. Aí o do, do, do tinha um, um barraco que chamava Barracão, que fazia, fazia baile das festas. Aquele lado ali, ali, onde é o, o pia dos pescadores ali, lá. Aí, aí não tinha rampa, aí, não tinha rampa era um cais era. Aí. Tava tá ficando maluco? Aí parou. ele veio, desceu. Largou a carro, paratinho, recebeu na cabeça do parati Ó, oh, vem ajudar a quebrar que a carrinha, quebrar a cabeça do parati o paratinho não fugia né, em cima das pedras. Aí, eu deixei a cesta lá em cima das pedras e vim. com Ele dentro d'água. De Quebrando a cabeça dos parati Pegou um caso de paratinho. Eles agora vai lá pegar a cesta, pra gente botar vai barulho tirão, nós botamos os paratinhos dando cesta. Aí eu fui. Quando eu botei o pé na pedra, na pedra seca, eles rolaram uma pedra no alto, assim. Aquele grande coisa do pé acabando o mundo. A pedra que ele batia nas outras, acendia as outras. A pedra batia, a ah, outra acende, né? É. Pra, aquele, é isso. pra aquele aí, porque, que ele ele fugasse. Aí, o que é isso, rapaz? Sei lá, rolaram uma pedra aí, sei lá que coisa aí. Aí. Ele não tinha medo não. Aí eu tava.. Morrendo de medo. <risos> Aí ele tinha coragem. Aí ele, sei lá, das eu não tô. Aí xingando, né? Ah. Eu não mexo com ninguém, não tô mexendo com ninguém, e foi, tá, Ele falando. Aí eu ajudei ele. Aí viemos. Eles vão vamos lá na. Aqui no pai. Na. No. No Maitás, vamos. Aí Aí tinha um gato, o gato começando a rolar na minha perna, passando na minha perna, e a gente na praia. Aí disse, vai, esse gato aqui tá tudo rolando, vou dar um chute e eu ganhei lá de andar. Aí ele não, não, não, não chuta não, pega um parati e dá ele. Aí peguei um parati, aí deu o gato, o gato pegou, aí saiu. Tinha uma, uma barraca ali ó, no, meio, no meio, tinha uma barraca, tinha uma barraca que era de final de Ju, Juca do Castro. Juca. Aí o gato saiu, foi para a direção do barraco, cara que era o gato dele mesmo. Aí foi lá para aqui. Não, para cá ele não viu mais nada. E agora, quando vieram em casa, agora para mim entrar dentro de casa, ele foi embora e eu fiquei caramba, que é perigoso. Mas não vi nada, graças a Deus, não vi nada de truque aí dentro. Na a mãe abriu a porta, entrei, chamava. Porque naquela época lampião, era lamparina. Sim. Lamparina, depois que veio o lampião de, de querosene depois veio o lampião de camisa, né? E depois veio de gás. Aí, aí depois veio a luz aqui. A luz aqui era ali na usina? Uhum. Aí o, a luz era até meia-noite, meia-noite desligava, a luz... aí ficava no escuro, no escuro, até meia-noite, meia-noite, desligava Mas não viu mais assombração nenhuma? Não vi mais nada. Depois dessa aí, eu não, não sei se você lembra se foi ver mais alguma coisa... Aí, não, não vi mais nada.